não deixaremos o Clash of Clans morrer aqui no canal. Então vamos retomar os vídeos de Clash of Clans, vendo como está o meu, meu principal centro de vila aqui, que é o meu centro de vila nível 11. Olha só a quantidade de pedidos aqui, não posso aceitar agora. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Como que está o meu centro de vila nível 11? Bom, eu estou usando o mesmo layout há 14 anos, então eu preciso de dicas de layout. Por favor, me mandem dicas de layout. E antes de vocês mandarem as dicas, antes de vocês colocarem nos comentários... Deixa seu like nesse vídeo, confere o vídeo do sorteio de gemas que tá aqui na descrição e nos cards do YouTube E confere se você já clicou no sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui, tá galera? O YouTube não tá divulgando os meus vídeos e se vocês não clicarem no sininho, vocês não vão saber quando tem vídeo novo, beleza? Então vamos continuar! Bom, galera, tivemos muita coisa, eu fiquei quase um mês sem jogar Clash of Clans, viu? Eu fiquei quase um mês sem fazer vídeo, fiquei mais de um mês sem fazer vídeo, quase um mês sem jogar Clash of Clans. Por pouco, pessoal, eu quase não fiquei sem a árvore de Natal, tá? Então, vocês podem ver aqui que eu coleciono as árvores de Natal. Eu tenho a árvore de Natal do ano passado, a árvore de Natal do ano retrasado. Eu não tenho a primeira árvore de Natal, apesar dessa vila ser tão antiga. E eu tinha essa árvore de Natal e eu sou tão burro que eu cortei ela, porque, né? Enfim, bom, tivemos muitas novidades, eu não acompanhei todas as novidades, então eu tô meio perdido aqui no Clash, então eu vou precisar com certeza da ajuda de vocês. Eu tô bem atrasado, tem muita coisa pra atualizar, eu não gastei gemas e não tô gastando gemas no Clash of Clans, então acabou que eu fiquei bem pra trás, mas eu já tô bem forte, né, então já dá pra... Enfim, dá pra jogar O que que acontece? Eu tô aqui com quase Todas as minhas tropas no nível máximo que me ajuda bastante, né? Falta aqui as novas O novo golem nível 6 E o novo corredor nível 7 pra eu atualizar Além do feitiço de esqueleto Que eu não vou atualizar E o feitiço de cone, que também eu não tô vendo muita necessidade no momento O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô farmando, né? Entre aspas Eu tô atacando aqui numa liga muito alta Que é a campeão 2 Aqui acaba que eu tenho que usar muita coisa pra poder farmar Porque eu tô pegando muita pedreira Muito dificilmente eu acabo encontrando essas vilas aqui. Deixa eu achar, deixa eu achar. Eu acho que é essa daqui, ó. É, muito, muito raramente eu encontro essas vilas aqui, ó. Abandonadas, com bastante recurso. E pra isso eu tô fazendo uns ataques aqui. Eu começo utilizando os gigantes, mas vocês podem ver ali que no começo... Não, deixa eu voltar, eu quero ver que... Nossa, mano. Olha a falta de prática, o que que faz com a pessoa, velho. Olha só, quero mostrar aqui pra vocês. Cadê, cadê? Ataques aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu quero mostrar pra vocês o início do meu ataque, eu perdendo a maioria dos meus quebra-muros aqui, velho, se liga. Coloquei dois gigantes pra atair as defesas, coloquei os meus quebra-muros e BUM! Um tiro de morteiro perdi, ainda bem que eu tinha dois outros quebra-muros aí. Sim, eu consegui quebrar o um muro ali no canto inferior direito. Comecei com os meus heróis e fui jogando ali depois o meu feitiço de terremoto no centro. E depois as minhas Valkyrias pra poder fazer ali. Essa é uma estratégia muito manjada, mas ela funciona muito bem, porque ela é uma estratégia muito forte. O problema é que ela gasta muito, muito Elixir Negro, né? Ela gasta praticamente apenas Elixir Negro e isso acaba dificultando. Agora que nós temos que utilizar o Elixir Negro. Lembra que nos últimos vídeos, há muito tempo atrás, né? Quando eu ainda fazia né? enfim... Enfim, há muito tempo, quando eu estava fazendo os vídeos de Clash of Clans, eu estava com o Elixir Negro sobrando. Acontece que agora eu tenho mais 5 níveis de, Ar de Rainha Arqueira e mais 5 níveis de Rei Bárbaro para colocar. Então agora eu preciso de Elixir Negro. E essa, com certeza, é uma das minhas prioridades no momento, né? Porque os heróis no nível máximo, com certeza, é prioridade para todo mundo que já tem um Rei Bárbaro, pelo menos, ali no centro de vila nível 7. Ter, o herói seu, ter seu herói no nível máximo é com certeza uma das suas prioridades. Então, nós temos que fazer estratégias que economizem no Elixir Negro a gente poder farmar Elixir Negro. Aqui eu consegui farmar ali, ó, 2700, mas não foi bom o suficiente para equivaler ao que eu gastei. Então nós temos que ter estratégias diferentes. Quais estratégias eu tô pensando em fazer aqui? Eu tô pensando em fazer ataque com balão. Mas o que eu tô preparando aqui é um ataque de penta-lava, né? Que é um ataque muito utilizado em guerra até hoje. Mas é, não vai ser um ataque que vai valer tão a pena, porque deixa eu só dar uma conferida aqui, ó. Cada lava round. Deixa eu, cadê, cadê, Cada lava round custa 570 de elixir negro. Aqui o meu tá no nível. Nível máximo, né? E acaba que vai gastar aí cerca de 2.200 de Elixir Negro. Então, nem, provavelmente, eu não vou conseguir farmar isso. O que eu tô pensando em fazer? Diminuir esses Lava Rounds pra é, dois Lava Rounds apenas e completar o que resta com os Servos. E ver o que, é que eu consigo fazer. Bom, eu tenho aqui uma estratégia que já tá pronta, que é a das Valkyrias. Então, vamos fazer um ataque aqui. A gente já tem um outro ataque pronto, que é o do Lava Penta Lava, né? vamos fazer um ataque aqui é, eu quero fazer o seguinte como eu vou farmar eu quero descer de liga então quando a gente vai descendo de troféus a gente vai vendo se a gente encontra alguma coisa eu queria que aquele bug funcionasse até hoje aquele que você podia é, colocar tropa e passar para a próxima para a próxima vila rapidão e acabava que você perdia os troféus e não precisava ficar indo e voltando indo e voltando com você toda hora né olha só encontramos uma vila legal aqui eu posso quebrar essas esse T aqui de, de muros, o que vai fazer com que o layout do cara fica bem, fique bem vulnerável. Então essa aqui é uma vila que pode ser que seja interessante de atacar com Valkyrias, né? É uma vila bem espalhada. É, vamos ver o que é que dá. Eu tô bem inexperiente, então me perdoem se eu fizer alguma cagada. Temos essa parte aqui que tá mais tranquila. Então vamos atacar por aqui mesmo. A gente já foca essa artilharia águia o mais rápido possível. Vamos quebrar esses muros. Beleza, vamos começar. Deixa eu ver... É, eu acho que se eu começar por aqui, os gigantes não vão se espalhar. Beleza, vamos começar por aqui. Eu tô com um lava no castelo do clã, então não vou utilizar, tá, galera? Não, não, não, dei a volta, não, não dei a volta, não. Vamos quebrar aqui. Vamos começar a curar aqui. Meu, meu rei bárbaro começou a dar a volta. Não, não, vai aí. Boa, boa, boa, vamos acelerar aqui, beleza. Vamos colocar aqui, vou colocar as valquírias agora. E vamos começar a controlar aqui. Beleza. as Valkyrias vão entrar na vila, vou colocar meu feitiço de fúria, vou usar a habilidade do rei, porque ele já tá morrendo. Vou colocar... Ah, usei errado, cara, usei usei um pouco no, local... no lugar errado ali a habilidade do grande protetor, vou colocar aqui meu feitiço de veneno, que tem algumas tropas do castelo do clã ali mas teve bom, a gente já conseguiu o primeiro estrela, vamos conseguir duas e conseguimos limpar todo o centro da vila do oponente essa é uma estratégia muito, muito forte galera então ela vai funcionar em praticamente todos os layouts aqui, que são bem abertos então conseguimos uma, uma, uma boa, uh, um bom ataque aqui acabou que eu prestei bastante atenção no layout e consegui um bom resultado agora a gente tem um ava round no castelo do clã que, que a galera aqui do bacon elite me mandou e tenho também uma estratégia com 4 lava rounds e alguns balões e servos a gente poder atacar. Bom, aqui não preciso nem perder muito tempo, porque eu vou precisar dos meus heróis vivos. Conseguimos um bom farm, agora sim valeu a pena. Deixa eu ver aqui, deixa eu nem vi quanto foi certinho. ó Foi 439 mil de ouro, 485 mil de elixir, quase 4 mil de elixir negro. E esse sim, se eu pudesse atacar toda vez com essa quantidade de recursos, valeria muito a pena. Então temos aqui os nossos lava rounds pretos. Que são de nível 4. Temos balões, balões e nossos servos laranjas. Beleza, né? Vamos só esperar aqui os nossos heróis ficarem prontos. Na verdade, eu acho que eu vou até... Ter... esses heróis aqui. Já... Eles já estão acelerados, então eu vou esperar um pouquinho. Eu volto quando esses heróis estiverem prontos para a gente poder fazer o nosso ataque penta-lava e ver o que, que a gente consegue. Enquanto isso, eu já que eu tô com o meu grande guardião, né? Grande protetor, grande guardião, eu sempre troco o nome deles. Enfim, eu vou... Enquanto isso, descer os meus troféus aqui até a Liga é, Campeão, Campeão 2, Campeão 3. Porque é onde eu vou encontrar a maior quantidade... Sim! Ai, meu Deus! Ah, foi mal, galera. A maior quantidade de recursos. Olha só, encontrei uma vila boa para atacar aqui, mas agora estou descendo os meus troféus. É sempre assim, né? Quando você quer descer troféus você... e não tem tropas boas... Para atacar, você vai encontrar os melhores farms. Prepare-se. Se você tá começando a jogar of Clans agora, você vai passar por isso. Então, vamos passar aqui, vamos descer os troféus. E eu volto quando os meus heróis estiverem prontos para poder fazer esse ataque de lava. E eu vou avaliar qual está sendo o ataque mais... É, que compensa mais para mim, tá? Até porque eu não sou um cara que ataca muito bem com lava round. Vamos lá. Galera do céu, olha o que eu encontrei. Galera, como eu falei, a gente ia acabar encontrando alguma coisa que iria nos deixar com coração doendo. Olha só isso, 630 mil de ouro, 630 mil de elixir e quase 6 mil de elixir negro. Infelizmente eu não vou poder atacar essa vila, até porque eu tenho que fazer isso daqui com o meu grande protetor. Tenho que colocar ele no modo aéreo, né? Lembrando que ele também tem esse, esse lance de colocar ele no modo aéreo e no modo terrestre. Às vezes a gente acaba esquecendo dessas funções. Acabei de ser rebaixado aqui para a Liga Mestre 1, que quer dizer que eu vou começar a encontrar centros de giro nível 10 com recursos com mais frequência, o que vai me ajudar bastante na hora de eu fazer aqui né, é, deixa eu mais isso daqui porque senão vai demorar de fogo em mais cara, de fogo mais, deixa eu curar eles aqui então, vamos gastar um pouquinho de gemas, não tem problema, então agora a gente tem o nosso grande protetor no modo aéreo, temos tudo preparado para a gente poder fazer o nosso ataque, beleza, essa é a minha configuração, tenho aqui um lava round de nível 2 e quatro lava rounds de nível 4, vamos ver se a gente consegue encontrar um outro farm daquele Bem potentezão, que a gente acabou de encontrar. Olha aqui, ó. Essa aqui tem 4 mil de lixo negro bem fácil de roubar, hein, galera? Ai, meu coração! Meu coração. Bom, vamos atacar esse daqui mesmo? Vamos atacar essa aqui mesmo, por quê? Uma que eu não sou muito experiente com ataque de, com, com, com lava round, né? Cara, tem um fio do meu bigode que tá me incomodando aqui, cara. Ele tá aparecendo no meio da minha cara, velho. Não, vamos, vamos encontrar outro. Vamos, vamos procurar um desafio maior aqui pra nós, ok? Então vamos, enquanto isso, vamos descendo troféus. Porque quando eu vou. Quando eu fechar esse jogo e abrir de novo, eu já vou ter ganhado 300 troféus. Então, eu tenho que gastar a maior quantidade de troféus que eu puder aqui enquanto eu posso. Ah, Gordinho, mas você deveria atacar com, com aquela estratégia de gigantes, bárbaro e arqueira. Bom, concordo com você. O problema é que eu não tenho tempo suficiente para fazer uma grande quantidade de ataque, que é, é o que essa estratégia requer. Né? Essa, essa estratégia você precisa ficar atacando muitas vezes, e eu, infelizmente, não tenho todo esse tempo. Olha, Encontramos aqui bastante Elixir, Elixir Negro também. Temos essas duas torres inferno grudadas, o que a gente tem um feitiço de gelo, então essa é uma vila interessante. Temos aqui é, defesas aéreas expostas, ou seja, temos aqui uma oportunidade de um bom ataque, hein galera? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui por essa parte inferior, vamos colocar dois lava rounds aqui, vou colocar cinco servos, alguns balões e vou colocar o outro lava round nesse cantinho de cá, com mais esses, alguns balões daqui. Agora eu vou iniciar o meu ataque, vou colocar aqui o meu grande protetor. E vou esperar os meus balões ficarem lá no centrão. Vou começar a colocar agora os meus balões. Ixi, tem pouco balão aqui, não tem problema. Os meus balões estão chegando lá. Vou colocar aqui dois feitiços de fúria. Eu preciso manter esses balões vivos, senhoras e senhores. Vamos lá, vamos lá, vai grande protetor, vai chegando. Preciso usar a habilidade, cheguei, agora sim. Vou usar a cura, vou usar o gelo aqui. Vamos lá. Meus balões estão vivos lá no centrinho. Vou usar o veneno na arqueira. Na rainha arqueira para poder para poder fazer com que ela bata mais devagar. Ai, quase perdi a minha rainha arqueira. É, consegui uma estrela de dano. Vou conseguir levar o centro de vila. Consegui derrubar algumas defesas, mas não foi tão bom quanto eu esperava, né? O um resultado final. Agora as, as defesas vão focar no meu Rei Bárbaro e eu acabei conseguindo roubar bastante. O que eu acho que faltou nessa estratégia é saber colocar as tropas na hora certa. Né? Eu acho que eu coloquei os meus servos muito precipitadamente. Os servos é exatamente a tropa que eu usaria pra limpar os recursos da vila, né? É, com certeza, colocar tantos Lava Rounds assim. Eu, com certeza, demorei pra colocar os balões. Os meus Lava Rounds já estavam morrendo lá no centro, enquanto eu tava colocando os meus balões aqui na parte final. Bom, conseguimos roubar o Elixir, o Elixir Negro, mas, com certeza, eu prefiro a estratégia terrestre com as Valkyries. Eu sou muito mais acostumado com ela. Sou muito mais acostumado com ela. Consegui um bom resultado aqui. Consegui, per... tomei um pouco de prejuízo no sentido de ouro. Tomei, mas valeu até a pena no quesito... Elixir e Elixir Negro, né? Não tomei um waste, que eu poderia falar, que eu não tomei um prejuízo muito grande no quesito Elixir Negro. Se eu conseguir encontrar sempre vilas acima de 4 mil de Elixir Negro, eu acho que eu vou conseguir farmar Elixir Negro até rapidamente. A questão é, eu preciso de 185 mil de Elixir Negro pra atualizar o meu Rei Bárbaro e 190 mil de Elixir Negro para atualizar a minha Rainha Arqueira. Cara, é quase o um armazém total cheio para poder atualizar, então eu realmente vou precisar de muita paciência então se você tiver alguma dica se você gosta de vídeos de Clash of Clans vou tentar trazer com mais frequência a progressão dessa vila além disso, tem a série iniciando no Clash para você que não é nível tão alto se você tá aí no centro de vila nível 7, nível 8 você vai gostar da série se você nunca assistiu clica aqui nos cards você vai abrir a playlist com todos os episódios e se você gostou não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever checar se você tá com o sininho ativado para receber as notificações deixa seu feedback aqui nos comentários falou um um grande abraço do gordinho, pessoal. Beijo do gordo e até a próxima. Ei, hey, wake up.